Olá, eu sou a Maria do blog Lava Maria e hoje vou-vos mostrar como podem tirar vários tipos de fotos no mesmo sítio com a mesma pessoa e mesmo assim tornarem-se fotos mesmo, mesmo muito diferentes. Isto vai tudo dever se à iluminação. Queria-vos mostrar com este vídeo que mesmo que não tenham possibilidade de fotografar em vários espaços é possível tirar fotos mesmo muito diferentes, por isso vamos lá e vamos ver as ideias. A primeira coisa que vocês têm que fazer é arranjar uma pessoa para fotografar, até podem ser vocês mesmos, e um espaço. Vamos começar então pelo primeiro exercício que é o mais fácil de todos, a luz natural. Para isso vocês só precisam de estar à frente de uma janela e tirar a foto, é tão simples quanto isso. Agora vamos dar também uso ao flash só precisam de acionar a opção de flash ou no vosso telemóvel ou na vossa câmera compacta ou na vossa câmera reflex e tirar uma foto também com a luz natural com a janela à vossa frente. Para o terceiro exercício vamos colocar uma película de cor por cima do nosso flash, pode ser um pedaço de acetato, um pedaço de um roçado que tenha uma película colorida Qualquer coisa que tenha cor e seja minimamente translúcido, utilizem o vosso flash e tirem também foto com a luz natural Agora vamos experimentar o flash mas sem luz natural e vamos fechar as persianas e tirar a foto assim, sem luz natural e com flash Vamos também esmendar sem luz natural e flash, mas desta vez vamos colocar novamente o flash com cor, com acetato alguma coisa com cor que vocês tenham em casa. Para este sexto exercício vamos colocar uma luz por trás de nós, uma fonte de luz como uma lanterna ou o flash do nosso telemóvel, vamos colocar atrás de nós para criar um efeito silhueta. Vamos pegar nessa fonte de luz e vamos colocá-la ao lado da nossa cara, vamos só iluminar uma parte da nossa cara, vocês podem escolher ou a parte direita ou a parte esquerda. Para este oitavo teste nós vamos colocar a luz também do lado, mas vamos adicionar uma película de cor para colorir a nossa foto. Agora vamos pegar em duas fontes de luz, podem ser duas lanternas ou ou dois flashes de telemóvel, e vamos colocar também pedaços de acetato às nossas fontes de luz e dessa forma vamos ter ambas as partes da nossa cara coloridas e iluminadas. Vocês podem adicionar apenas uma cor ou adicionar cada lado com a sua própria cor. Agora vamos pegar as nossas luzes de Natal e sem luz natural, na mesma, vamos aproximar as luzes de Natal para a nossa cara, e dessa forma vamos iluminar apenas a nossa cara, deixando o fundo completamente escuro. Agora vamos abrir as preciadas e vamos deixar entrar a luz natural. Agora coloquem as luzes de Natal entre a câmara e vocês, e deixem que as luzes fiquem mais desfocadas, mais perto da lente e mais focadas em vocês, e fica se mesmo muito bem. Agora vamos nos iluminar a nós, mas também ao fundo e para isso basta só usar o flash na nossa câmara e colocar uma fonte de luz atrás como nós fizemos anteriormente. Dessa forma vamos iluminar tanto a nós como a parede. Como vos ensinei nos últimos exemplos, vocês também podem fazer isso com cor. E assim dessa forma ficam vocês iluminados e o fundo também de uma forma colorida. Agora vamos pegar num CD e numa fonte de luz, como uma lanterna ou um flash do vosso telemóvel, vamos apontar essa fonte de luz para o nosso CD e esse CD para a nossa cara e dessa forma ficamos com arco-íris no nosso rosto e dá uma foto fantástica. E por último, esse tipo de fotos é fantástico se vocês não quiserem nenhum tipo de sombra na vossa cara, por isso vocês só precisam de colocar uma fonte de luz ao vosso lado direito ou da fonte de luz ao vosso lado esquerdo e acionar o flash. Dessa forma vocês estão iluminadas de três lados e a vossa cara fica sem sombra nenhuma e é uma ótima forma de vocês tirarem fotos sem sombras, se for esse o vosso gosto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vocês veem que se usarem estas dicas em vários espaços, com diferentes roupas, com outras pessoas. Vocês conseguem imensas, imensas fotos completamente diferentes. Eu fiz este vídeo exatamente no mesmo sítio, do mesmo ângulo, sem mudar a câmera, para vos provar que podem tirar muitas fotos, mesmo que seja no mesmo sítio, mesmo que seja com a mesma pessoa ou com a mesma roupa. E espero que isto vos tenha dado muitas ideias para as próximas fotos. E vemos no próximo vídeo.